Hoje em dia já é possível, por exemplo, com uma filmagem de uma câmera, colocar-me a dizer coisas que não são nem ditas por mim, nem que eu tenho nenhum tipo de responsabilidade sobre elas. Essa realidade no futuro será ainda maior. Quando nós não estamos a discutir com base em verdade, bem, então aí não são, nós não estamos a, a, a discutir factos, estamos a discutir realidades uh, uh, paralelas e algumas delas não são realidade uh, sequer. Uh, as novas formas de comunicação que não têm um crivo tradicional de uh, validação da informação, por isso são potencialmente uh, uh, utilizáveis por notícias falsas. Mas, por outro lado, mesmo os órgãos tradicionais de, de, de informação, também podem ser usurpados por esses interesses que veiculam as notícias falsas. A pergunta é, para qualquer cidadão, então, onde é que nós nos agarramos? Não é? Onde é que nós podemos ter um debate informado? Qual é a cidadania que resiste a isso? Nós vemos o jornalismo cada vez mais a viver de precários, de salários muitíssimo baixos, de, ou de tarefeiros, ou de pessoas multifacetadas. Aí, um órgão de comunicação social em que o jornalista tem que ser fotógrafo, tem que ser cameraman ou e tem que ser jornalista e tem que escrever tudo para 15 minutos antes das coisas acontecerem. Isto é, é, é pedir que tenhamos, em vez de jornalistas, super homens super mulheres. Nós vemos as, as vendas dos jornais a diminuir, as assinaturas a diminuir, porque as pessoas consideram que não é para eles relevante o um retorno que, que dão de um investimento nesse, nesse contexto. Por outro lado, nós vemos que mesmo as receitas que são geradas são abocanhadas pelos grandes uh, multinacionais. A Google e a Facebook ganham mais de, de receitas de publicidade com o, o que é produzido pelos jornais e pelas televisões do que os próprios jornais e televisões. Eu acho que o jornalismo é menos exigente hoje do que era no passado. Perdeu muito porque não é possível fazer uh, mais com tão poucos recursos humanos. O jornalismo não serve no que toca à política apenas e só para transmitir as opiniões do, dos partidos, dos agentes políticos. Serve para as confrontar e ter capacidade para o fazer de forma inteligente de forma informada. A escola pública não está a cumprir o que deveria cumprir do ponto de vista de capacitação de, de cidadãos e essa exigência é ainda maior agora do que era uh, no passado. Eu não tenho que ser, enquanto aluno, apenas um reprodutor de ideias. Eu devo pensar sobre as ideias e questioná-las quando elas merecerem ser questionadas ou quando eu achar que elas não estão bem. O que nós vamos ver no, no futuro, creio, é como ficha desafios do mercado de trabalho. Mais do que saber fazer bem igual ao que os outros fazem, é saber fazer melhor e ter uma flexibilidade, quer de pensamento, quer de atuação, que nos dê alguma coisa adicional. Nós temos o risco um dos grandes grupos económicos e multinacionais nos conhecerem melhor do que nós próprios nos conhecemos. Do ponto de vista de proteção de dados, há aqui uma, uma colivagem entre o que as leis possibilitam e o que os cidadãos aceitam que nós temos que trabalhar com esta evolução tecnológica as mesmas oito horas que se trabalhavam há 100 anos atrás. Se nós hoje em menos horas produzimos mais riqueza o que fazia sentido era partilhar o trabalho, não haver desemprego, diminuir-se o número de horas de trabalho e com isso termos a mesma capacidade de vivermos com qualidade e desse ponto de vista faz mais sentido que nós tenhamos uma uh, luta por uma distribuição de riqueza que nos garanta que a tecnologia está ao, ao benefício, será para o benefício de todos e não para o benefício de uns poucos.